que foram destaque no último salão de extensão. A gente conversa agora com o destaque da mostra de extensão, o projeto Tecuporã. Porã. Tecuporã é que significa, é uma expressão que significa viver bem em Guarani. Não é um projeto que existe desde 2014 e realiza uma série de atividades, como rodas itinerantes, grupos de estudos, grupo de meditação, oficinas e cursos diversos, mapeamento de práticas integrativas e complementares de cuidado de Porto Alegre, e para conversar com a gente sobre o Teco Porão e sobre esse trabalho maravilhoso que é realizado nesses últimos três anos, está aqui a coordenadora do projeto, professora Maria Gabriela Curubeto Godói, do curso de saúde coletiva aqui da Universidade. Professora Gabriela, muito boa tarde. Boa tarde, Vicente. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Queria começar perguntando, né, que na, na descrição do projeto a gente tem... Uh... A, a, a ideia de que a relação que as pessoas mantêm consigo mesma, a né, importância, qual é a importância de pensarmos essa relação que as pessoas mantêm consigo mesma com os outros, com a natureza e com o cosmos a partir do cuidado com a saúde em tempos como os atuais. Isso é uma coisa que está na descrição do projeto. Eu queria saber qual é a importância uh, disso e a partir de quando ou do que vocês verificaram essa necessidade de a gente fazer esse, esse repensar da situação. Uhum. Bom, a minha área, a área da saúde... E uh, a, a ideia é trabalhar com uma concepção ampliada de saúde. Uh, a noção de bem viver, ela está presente em diversos povos tradicionais e originários, uh, numa integração entre o ser humano, uh, o, a natureza, o cosmos, uh, numa relação diferente daquela que nós uh, vivenciamos a partir da nossa cultura. Então, os guaranis eh, chamam tecoporã aldeia feliz, ou a noção de bem viver, que é o sumak calçai dos povos andinos, né? uh, e de outros povos ao redor do mundo. Então, a ideia é justamente essa de trabalhar com uma concepção de saúde como cuidado de si, para poder cuidar do outro, para cuidar do mundo, eh, numa circularidade de, do cuidado, o cuidado retorna para si mesmo, né? então, numa noção de circularidade desse cuidado, uh, o que, eh, para os tempos atuais, uh, representa uh, uma certa uh, subversão da ordem, né? nessa perspectiva, uh, numa perspectiva uh, justamente uh, de valorizar uh, as questões, por exemplo, não só da própria saúde, mas da relação com o ambiente, da relação com a arte, Uh, das múltiplas relações que implicam uh, num cuidado ampliado. E essa, esse cuidado que a gente deve ter em todas as situações também se refletem na nossa saúde também, né? Com certeza, porque, é, por exemplo, uh, no campo da promoção da saúde, se trabalha sobre determinantes que vão para além da área da saúde. Então, a, a nossa saúde, ela não depende só das condições biológicas de nosso organismo, mas também, assim, de questões psicossociais, né? Uh, e tem uma série de determinantes, vou te dar um exemplo. Uh, área, a importância de áreas verdes para a saúde mental, né? tem alguns, algumas evidências e estudos que mostram isso. Né? Então, prisões que têm áreas verdes, tem uh, menos uh, motins, hospitais com áreas verdes, as pessoas se recuperam mais rápido. Né? Então, esse é um exemplo da relação, da valorização da natureza né? e do espaço verde. Uh, enfim uh, e outros determinantes uh, mais propriamente sociais na questão da saúde, né? Por exemplo, a questão de pobreza e saúde mental, que é minha área, saúde mental, né? Eu sou médica psiquiatra. Uh, então, pobreza é um determinante de transtornos mentais que está uh, estabelecido por meta análises realizadas pela Organização Mundial da Saúde, né? Uh, então, assim, a incidir sobre uma série de determinantes para trabalhar a partir daí A questão da saúde é fundamental uh, A senhora já falou uh, sobre diversos temas nessa, nessa fala inicial Como saúde principalmente, né, que é o seu caso como professora de saúde coletiva uh, Questões de sociologia também, questões de ecologia até, uhum. questão do meio ambiente Psicologia Tecoborã é um projeto uh, interdisciplinar por excelência, né, professora? Com certeza, porque atualmente nós temos problemas complexos e uh, a gente tem que trabalhar a partir de perspectivas que integrem diversos olhares, né, como a, a questão interdisciplinar. E os bolsistas que participam dele uh, são de diversas áreas também da, da universidade? Sim, nós temos bolsistas da agronomia, da saúde coletiva, da enfermagem, da nutrição. Né? Temos como uh, a, a, a subcoordenadora do projeto a professora Camila Schneck, que é da enfermagem, eu sou da saúde coletiva. E nossa ideia é... Tentar uh, ampliar essa perspectiva, trazendo pessoas de diversas áreas. Nós estamos em uh, diálogo com a professora Cláudia Zanata, que é do Instituto de Artes, né? com a professora Ingrid, que é da Agronomia. Então, uh, a, a concepção realmente é interdisciplinar. Vai pegar todos os campos da universidade. Né? <risos> Quando a gente estava pesquisando a respeito do projeto. Uh... Citamos aqui, até no começo do programa, o um mapeamento de práticas integrativas e complementares de cuidado de Porto Alegre. Queria que a senhora explicasse o que são essas práticas integrativas. Práticas integrativas é o nome que se dá atualmente, é o que se chamava de medicina alternativa ou medicina complementar. Não né? Como essas práticas não estão só dentro do escopo da prática médica, né? uh, se chamam atualmente, inclusive numa política do Sistema Único de Saúde, de práticas integrativas, né? que incluem desde uh, determinados uh, sistemas médicos ou racionalidades médicas, né? como a medicina tradicional chinesa, a medicina ayurvédica, uh, sistemas complexos, de, com outras bases né, uh, doutrinárias e filosóficas, até práticas que não são uh, esses sistemas, como a fitoterapia, que está presente em, diversas, uh, em diversos sistemas médicos, como, por exemplo, a terapia com barro, a uh, terapia comunitária, que faz parte da política de práticas integrativas do SUS, uh, e, então, são práticas que antes estavam no escopo do que se chamava das medicinas alternativas e, num inclusive, questionamento de que elas não são necessariamente só alternativas ou complementares, elas podem ser utilizadas muitas vezes concomitantemente com práticas do campo biomédico, né? Então, se chama de práticas integrativas. E como é que vocês enxergaram a necessidade de articular essas práticas à educação popular em saúde? Uh, bom, essa experiência uh, vem de uh, uma experiência anterior minha, que eu morei bastante tempo no Ceará, uh, e lá tem uh, diversas experiências no campo da educação popular. Né? Uh, então, eu vivenciei, participei de, uh, desse diálogo entre a educação popular, práticas integrativas em saúde, né? e uh, quando eu cheguei aqui uh, e me vinculei à universidade, eu... Uh, comecei a, a, a pensar uh, em, em como uh, também buscar uh, esse diálogo aqui, tentar mapear algumas experiências, uh, conversar com pessoas dessas áreas e fazer esse diálogo, porque educação popular em saúde uh, trabalha com uh, conhecimentos uh, que vêm do, do campo tradicional, por exemplo, assim, de rezadeiras, benzedeiras, raizeiros, uh, práticas religiosas né, diversas, uh, é, numa conversa nessa interface, inclusive, com a antropologia da saúde. Né? E, uh, e o campo das práticas integrativas... Uh, vem também de experiências, muitas vezes, de outras culturas. Quando eu falo em medicina tradicional chinesa, que não é só acupuntura, né? é toda uma filosofia, um sistema filosófico, né? ou medicina ayurvédica. Então, existe é, é, cada vez mais uma convergência é, dessas diferentes uh, vertentes para pensar no cuidado em saúde de uma forma mais ampliada, não no sentido de relegar todo o conhecimento biomédico, né? uh, mas de pensar que nós podemos ter diversas estratégias de cuidado, né? uh, muitas vezes assim, uh, que podem beneficiar as pessoas, uh, estabelecendo maior autonomia né, e empoderamento da população, né, a partir de conhecimentos tradicionais e a partir de, de outras práticas uh, que elas... Uh, podem ser pensadas, podem ser ofertadas. né? Como é que funciona a atuação do projeto? Vamos para a parte prática do, do Teco Poré. Como é que funciona essa atuação do projeto junto à comunidade? Uh -huh. Bom, uh, atualmente, eh, neste, neste ano, nós estamos desenvolvendo um trabalho mais intensivo junto à Escola Porto Alegre de Ensino Fundamental, que trabalha com população de rua, primeira escola, do Brasil, né? surgiu em 95, para trabalhar com crianças e adolescentes em situação de rua, atualmente com jovens e adultos em situação de rua. né? Nesse ano, nós uh, começamos a desenvolver a, a horta uh, da EPA, eles já tiveram experiências de jardinagem e teve uma demanda uh, da horta. Então, nós trabalhamos numa perspectiva agroecológica, uh, a questão da horta, a questão do vínculo. A partir disso, nós também... Começamos a, a identificar uma série de questões de saúde dessa população que é, é atendida tanto na atenção básica, estratégia de saúde da família, quanto o consultório na rua, uh, mas a, a, o, a questão do, do autocuidado né, é, é percebido de uma forma diferente daquilo que se concebe tradicionalmente. Então, a gente começou a identificar várias questões de saúde. A partir da horta, vai se lidando com algumas características as quais uh, populações uh, excluídas, vamos dizer assim, estabelecem uma espécie de, de, de psicodinâmica do imediatismo, de uma forma diferente de lidar com o tempo. né E a experiência com a, com a horta... Uh, vai trazendo uh, uh, novas, novos, uh, novas ressignificações nesse processo, porque tem que esperar que uh, a semeadura, que a plantinha cresça... Uh, tem que cuidar dessa planta, né? tem que... Enfim, uma série de questões que ajuda a trabalhar a dimensão psicológica também. Né? Nós tivemos, e vamos ter uma retomada também das rodas itinerantes, que não são na EPA, né? são uh, atividades a partir de determinadas vivências que acontecem em diferentes espaços da cidade. Então, a gente, por exemplo, ia para o Jardim Botânico, onde fazia uma sessão de terapia comunitária, convidava uma pessoa que trabalha com xamanismo para é, trazer a sua experiência e fazer uma vivência em outro espaço. É com o público da escola ou com, com outro público? Com estudantes e extensionistas da comunidade. né? Isso aconteceu no ano passado. Nós uh, vamos para espaços que tenham... Horta, trabalhar com ortoterapia, como por exemplo o projeto da, do Horto da Vila Cruzeiro, que hoje à tarde vai ser reinaugurado pela professora Gema, que tem sido parceira também nesse processo, né? Então, as rodas itinerantes é justamente itinerância por diversos espaços. Fomos para uma aldeia Guarani, conhecer a questão, algumas questões da, da medicina tradicional Guarani, fomos para a Ilha da Pintada para conhecer uh, um, uma uh, benzedeira, né? uh, fomos para terreiro. Então, uh, são perspectivas para olhar como uh, uh, outros diálogos possíveis do, sobre o cuidado em saúde. E como é que tem sido a, a avaliação de vocês em relação a esses três anos praticamente de atuação do projeto? Uh, olha, a avaliação uh, nossa, ela é uma avaliação compartilhada com as pessoas que participam do projeto, né? Uh, é, é uma avaliação. Olha só receptividade, sim, na verdade. É, é, né? é bastante positiva, né? E uh, inclusive sobre a necessidade tanto de ampliação quanto de ter mais experiências. Uh, desse tipo, né, de valorização desses espaços, né, e desse diálogo com a academia, né, uh, entre é, essas experiências populares, né, e, e a academia, né. O então, Tocuporã foi destaque na mostra de extensão do último salão. Eu queria que a senhora comentasse uh, como é que foi essa experiência lá no salão de extensão, como é que foi uh, esse trabalho naquela semana lá no Campos do Vale. Ah, foi muito intensivo. <risos> é, muita pra dedicação para todos nós. Todos nós. <risos> <risos> e uh, de muita dedicação. E uh, eu acho que o resultado uh, do destaque é de um trabalho coletivo, né? Eu estou aqui representando um trabalho coletivo e não a minha pessoa, né? Uh, então, assim... É, foi um trabalho uh, produzido coletivamente, organizado uh, entre nosso grupo de professores, extensionistas, professoras, né? E uh, estudantes e educadores da escola EPA, né? Porque o que nós levamos esse ano para a mostra de extensão uh, foram o resultado do que acontece em oficinas de cerâmica, uh, oficina de horta e também. Uh, nós temos um grupo de meditação na Unidade Básica Santa Cecília, né? no qual oferecemos uma oficina durante uh, o salão de extensão. Uh, e foi muito interessante porque teve um dia, na terça-feira, que nós levamos estudantes da Escola Epa para visitarem o salão e assistirem às as tertúlias nas quais nós apresentamos trabalhos, inclusive em coautoria com alguns deles, né? E uh, uh, eles se sentiram uh, muito lisonjeados pela receptividade na URGS, né? Ouvi de um deles, que inclusive veio ministrar uma oficina de, de, de plantio em vasos, né? Como uh, se sentiram bem tratados, né? Bem tratados, as pessoas sorriram, olharam para eles e não olharam feio. E quando eu indaguei o que, que é esse olhar feio, uh, é o olhar uh, que cotidianamente eles referem receber pelos locais onde eles circulam pela cidade, mesmo quando, um deles disse, mesmo quando a gente está né, bem vestido. Né? Uh, então, assim, as, parece que as pessoas percebem né, que nós uh, somos diferentes, estamos na rua porque recebemos esse olhar feio. E na URGS todos nos receberam extremamente bem. Né? Uh, isso foi uma coisa que me tocou profundamente. Esse relato. Bom, professora, olha, parabéns pelo trabalho no Tecoporã, muito obrigado pela sua participação aqui no Extensão em Foco e que o Tecoporã tenha vida longa e continue eh, trazendo eh, benefícios e, e para a vida de todas as pessoas que vocês trabalham eh, ao longo né, né, desses três anos e da, de toda a comunidade. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Vicente, aos ouvintes. Sim, até logo. Vamos agora com as notícias da Extensão.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 A ação tem como público-alvo filhos de estudantes, docentes e técnico-administrativos da universidade que tenham até 12 anos de idade. As atividades envolvem jogos, brincadeiras e surpresas. Os participantes estão convidados a trazer lanche e toalha para a realização de um piquenique coletivo. O evento ocorre das 9 da manhã às 3 da tarde. Os ingressos podem ser retirados até hoje na creche da URGS, no Campo Saúde, no Departamento de Difusão Cultural, no Campo Centro